Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar o pedido de certificado de registro de pessoa jurídica. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa que já possui registro no CREA Minas e que esteja ativa e regular. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar protocolo.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 Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.